Tá, então, gente, vamos lá com. Olá, olá meninas! Olá meninos! Hoje estamos com perguntas para a Bria. É a Aline! Então, nossa, vai o seguinte: as pessoas deixaram comentários. Instagram. Instagram. Ah, primeiramente eu vou pedir pra vocês Me seguirem no Instagram Wingsline Vai estar tá aparecendo aqui embaixo, tá gente Gente, eu ainda não de pedir tenho Meu Instagram Mas eu acho que eu prevejo uh, tempo. Gente, vamos lá Eu quero que vocês me sigam Tem muito pouco seguidor, gente Tem muito pouco seguidor Vamos lá, eu quero que vocês batam tanto de seguidor No meu Instagram, mesmo tanto de inscritos Que temos ali no canal Então Vai funcionar assim a gente vai responder perguntas Ó, vão... oh, gente A gente não é obrigada a nada Se a gente não quiser, a gente não vai fazer Tem uns desafios aqui Bem pesados, sempre da mesma pessoa, né? Então vamos lá E o um peso vai pra mim, né? que eu odeio essa pessoa Não vou citar nomes. Então vamos lá Vai contar essa parte de produção Que eu vou ter que citar Vai cortar, né? Não adianta aparecer em cinza e não cortar. Porque daí ela vai ver. Bota um pulo pelo menos. Então, gente. Vai ter perguntas de desafio. E a primeira pergunta é do Bruno Sampaio, o nosso... Nosso produto. Nossa produção. Por que vocês não me deixam em paz? Por quê? Por quê? Por quê quando a gente só Não gente, leve isso a sério Leve isso a sério então, Vamos lá para a segunda pergunta É do, é. do Caio Luiz Oficial Não É Vocês já pensaram em fazer vídeos de slime? Sim, gente Apesar o próximo vídeo vai ser de slime E Então, se vocês querem, deixa o seu like aqui E escrever nos comentários Então vamos lá para a próxima pergunta da, ba... da ba... Bárbara Bárbara, Bárbara Maia Bárbara Maia Mas tá escrito aqui Babima Maia Mas o nome dela é Bárbara Maia Ela falou Quero ver a Aline comer pimenta Não, não valeu o outro vídeo Pra vocês que fui... não saibam Foi o Challenge. Challenge Eu não vou comer Se ela quiser eu comer a pimenta Por que não vem ela aqui comer? Ui. Eu não vou comer pimenta Poxa, né? Cada ideia parece tirar a, a ideia do c... né? Que é uma porra. Tá, a única coisa de bom que ela falou foi que ela é mais canal. Eu peço obrigada. Falei pra ela. O quê? Tá só eu vou falar? Ela falou Obrigado! Que Obrigada, Paísa. Muito obrigada por todos vocês que seguem o nosso canal. É muito obrigado para vocês que seguem nosso canal. Deixe muito like. que o, Se vocês não deixarem like, o próximo vídeo não vai ser de slime. Vai ser vídeo de. Vai ser vídeo tingando vocês. Brincadeira, tá? Não. <risos> então, vamos esperar a próxima pergunta. Caio <risos> Luiz. É um. Pra Desaf... eu desafio você meter a mão no nariz da Aline e passar no braço. Os pratos. Quatro... Uh. Gente, não dá pra enfiar. A mão no nariz, né? Por que ele não.. Nem eu consigo. Porque ele não pega a mão dele e enfia dentro do c dele? Tá mandando o soto? Hum. E a. Sexta pergunta, da Tamara 4455, tá, ela perguntou o que é ser feliz, é a... primeiramente, eu peço obrigada pela sua pergunta e peço obrigada por você seguir nosso canal, pra quem não lembra dela, ela já participou, né gente, não, ah, ela ia participar mas não veio. é, o que é ser feliz? Ser feliz é acordar e ter os seus pais ao lado E vocês? Fala aí, gente, acordar vivo Pra gravar pra vocês Vamos para a próxima da mim, minha... Pode falar que ela é Ela é minha irmã A XX Maria também segue ela, gente Segue todas as pessoas aqui Depois a gente vai Cada pergunta que a gente vai fazer Vai aparecer o Instagram delas aqui pra vocês seguirem ela Vamos lá minha irmã falou como surgiu a ideia de criar o um canal e ainda mais apresentar, apresentado por criança. Surgiu quando a gente estava A gente estava lá no, na minha escada, daí o Bruno falou que tal a gente fazer um canal. Não, a gente estava vendo um montão de canal eu e o Braia queria fazer um canal. Que antes eu pegava meu celular e ficava gravando com o Braia, o canal fugindo com a gente canal. Daí a, a gente pediu pro Bruno, daí o Bruno ficou falando várias coisas, a gente ficou se animando Ele falou coisas sobre o canal e, a, e tá aqui hoje, gente é. é apresentado por crianças, foi porque, né? Mas é crianças É Hã? O canal é nosso É Tem gente que fala que o canal não é nosso, uma nome disso é O canal é nosso É porque ele edita, né, gente? Gente, coitadinho dele, né, gente? Dá o like aqui ele faz esse trabalho todo, gente, todo. Ele gastou um monte de dinheiro comprando comprar um notebook só pra editar esses vídeo, gente. Por favor, né? Dá um like, ele merece. O Abdi. Olá, Abdom. O Abdom. Abdi 02 Underline 11 um, um. Ele falou ficar um minuto com gelo e sal grosso na mão. Quem soltar primeiro, perde! Não, vamos, vamos, Aline, vamos! Vamos lá pegar o sal Mas grosso e já vou... voltamos! Mas não cumpriu nem o desafio, tá bom? Esse daí é... Esse merece. Eu já fiz na minha casa e arde muito, eu gente. Eu também, já fiz. A mão fica branca. Tchau! Voltamos! Estamos. Agora vamos fazer o desafio de botar... Gelo... E já o sal. Ai, tá gelado... Tá dado o nome. Oi, Tata. Oi, gente. Oi, Tata. Oi, Oi mãe. Oi, Eu tô conseguindo aqui. Vamos rasgar a né? Já tá bom, né, produção? Não? Gente, hum. pode já tá, tá, bom? Bom? Já tá bom? Agora deixa eu falar do preço. Não, não, gente... não. Só não. Isso não só isso eu não. sei a quantidade. Você não vai botar. Que você botou na sua. Tá comendo um sal grosso. Tá bom? Eita, mais um pouco? Chela logo! Ai meu Deus! Vai! um desce ele se já! Ai, ah, tá queimando! Hum, queimando! Tá queimando? Ai. ai! Ai, ai, ai! Ai, Deus, Deus, Deus. Queima! Ô, oh, Bray tá assim, não vai! Ele vai tentar. Vai, <risos> vai marcando, tenta. Sim, tá bom. E aperta. aperta. Quer tentar de mais? A mão cheia. Ah! quando assim, eu não amo? Fica branco Tá para para. Vamos para Adli. Adli Dantas. Quem é Adlielis Dantas? Só. Tá, vamos lá. Vamos. Quero que vocês peguem objetos dentro de uma bacia com. Farinha com farinha de trigo! Cheio de massa de trigo. É porque eu rasguei aqui sem querer. Então já tá aqui. Bem. Vamos jogar impapá pra ver o que começa. Impapá. Agora sim, já. Impapá, impapá, impapá, impapá, impapá, impapá, impapá, impapá, impapá. Quem ganhou? Você, eu escolho que você começam. Tem tempo não, né? Não! Não, pera, eu quero começar primeiro! Não, pera, quero começar primeiro. Ah, filho, que ela vai sofrer primeiro! Aí ah. eu que pensei. You are the shadow to my life that feel Another star you fade away. I'm afraid I'll aim is out of sight, so wanna see you? Seu pai 40, a mãe do Braia e da produção, que eles são irmãos. É a pior coisa que eles ficam brigando na gravação. Um chegar o outro. E ela desafiou, ela falou assim, desafio, desafio a Aline e o Braia a chupar um limão, sendo, sendo um olhando para a cara do outro. Já estamos aqui com os limãozinhos. Vocês querem chupar? Desculpa, produção não gostou disso. Bem, vamos lá. Dá que... água! um de água! Não, não. não Brás, vai beber Foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, deixa seu like Se inscreve no canal, aperte o sininho para receber todos os vídeos novos e legais Foi isso, tchau, se inscreve no canal Tchau, se inscreve no canal